Física atômica e nuclear. Este ramo da física foi precursor da física quântica. A física atômica estuda os fenômenos associados ao átomo, enquanto a física nuclear se detém especificamente nos fenômenos associados ao núcleo do átomo. Utiliza-se também a denominação microfísica para designar este importante ramo das ciências físicas, que vem revolucionando os conceitos clássicos do conhecimento científico. As descobertas de Einstein, com a consequente teoria da relatividade, passaram a demonstrar não mais um universo físico, mas um universo energético. Os fenômenos da física nuclear, desde a transformação da matéria em energia aos demais fenômenos decorrentes, exigiram o aparecimento de novas concepções físicas. Surgiu, então, a mecânica quântica, que tem por finalidade investigar a dualidade onda-corpúsculo ou matéria e energia. Tornou-se evidente para as ciências físicas que determinados fenômenos ocorrem pelo fato da matéria em determinados momentos se expressar como onda e em outros como corpúsculo. Ora é energia, ora é matéria densa. Assim, a natureza ondulatória da luz explicaria a propagação das ondas de raio-x, enquanto que a natureza corpuscular desta mesma luz explicaria os fenômenos do efeito fitoelétrico.